Professores da UFPR participam da organização de um congresso internacional de economia social e solidária no Chile. O evento acontece nos dias 10 e 11 de junho, de maneira virtual, e reúne pesquisadores de diversos países da América Latina, Europa e Estados Unidos, para debater o tema da economia social. A instituição que cedia o evento é a Universidade Católica del Maule, cidade localizada a cerca de 250 quilômetros ao sul de Santiago. A Universidade Federal de Paraná participa nesse congresso, com a coordenação, dentro da, da equipe da coordenação, eh, e nesse viés é que estamos eh, trabalhando de maneira conjunta, é, e tentando por o um tema aqui no Chile e colocar em discussão a partir do contexto atual de pandemia, de pandemia, né? é, as diferenças e de desigualdades sociais é, e, por sobretudo, ver possibilidades na autogestão e alternativas ao modelo econômico dominante. A parceria entre as instituições é fruto de uma colaboração de longa data, que envolve ações de extensão integradas entre a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a ITCP da UFPR, e pesquisadores como o professor Christian, que viveu no Brasil e conheceu por aqui as ações realizadas pela cooperativa. Os trabalhos feitos junto a comunidades aqui no Brasil foram cruciais para se pensar ações que aconteceram junto a comunidades tradicionais da etnia Mapuche, no Chile. No meio de tudo isso, os estudantes que sempre estiveram presentes. Uma experiência enriquecedora. Se o cara é da farmácia, ele vai ter que falar com o veterinário, vai ter que chamar o pessoal da administração, porque a, a, a, como eu chamo, a terra não é regularizada, vem o pessoal da... da da engenharia civil, vem o pessoal da geografia fazer a mensuração da área para regularizar, e a molecada vai vendo essa interdisciplinaridade, né que não é só a disciplina. E aí, quando ele volta para a classe, aí é um problema para os professores, porque ele volta cheio de perguntas, porque, na verdade, o nosso papel é estudar. né Então, você vai para campo, você vai buscar problema você não vai levar solução. Você vai buscar problema para estudar. A economia social e solidária é uma forma alternativa de se enxergar os modelos econômicos dominantes. Ela surgiu aqui no Brasil e se expandiu para os países vizinhos da América Latina. Procura é, a desenvolver as pessoas, tá? e as ações das pessoas, e que a partir disso é, se possam gerar ações é, Comunitárias ou coletivas de satisfação de necessidades e que, além disso, não só se resolvam problemas sociais, sino que também se considerem problemas ambientais. Acho que o grande, o grande mote do, do, do Congresso é esse: vai ter gente do México, da FURB, né? tem um viés um pouco político aí, né? Essa, esse, o refluxo né, da maré é, dos movimentos políticos, eles sempre estão presentes, né? Isso aí, e a política é uma coisa muito importante também para o aluno aprender, né? a política que você faz no sentido do, de, de escutar os atores né, que participam do processo, inclusive os atores que estão excluídos do processo. Para saber mais sobre o Congresso, acesse o site cecoss.cl. Todas as palestras serão transmitidas gratuitamente pelas redes sociais do evento. Não é preciso fazer inscrição.